Nessa quinta-feira, dia 30 de setembro de 2010 Finalmente, o Brasil teve acesso ao Google Street View Algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Cidades históricas E aqui eu tô bem na rua onde eu moro eu quero aproveitar para mostrar Algumas omissões de Gilberto Kassab A começar por esse acesso aqui na rua Almirante Marques Leão, com a Alameda Ribeirão Preto, que já foi consertado, mas ficou assim por meses. Então vocês podem ver o desastre, né? Como é que um cadeirante ia passar por aqui? Não tem jeito. Agora vamos descendo a rua. Você vê que é uma rua que está com asfalto bem irregular. Vamos aqui pro final que é aqui que interessa vocês estão vendo esse terreno aqui à direita totalmente abandonado há 30 anos e adivinhe ele está na frente justamente de uma UBS da prefeitura olha aí Que deveria ter sido instalado em um local que não tivesse, por exemplo, ratos. Né? Olha o estado que está esse terreno. Não tem muro. Esse madeirite aqui já caiu, está toda aberta essa parte aqui hoje. E enfim não é capinado. Não é limpo, não é drenado, não é desinfetado, como manda a lei de limpeza urbana. Bom, aqui você tem outro problema, que é justamente esse poste aqui. Essa parte aqui, ela fica muito escura à noite, porque as árvores tampam a luz do poste. Isso aqui também é um descaso, né? E vamos mais pra frente ainda. Aqui vocês vão ver um verdadeiro abuso. Vou voltar um pouquinho. Tá vendo essa mangueira aqui? Pois é, aqui dentro desse terreno aqui, tem quatro caixas d'água. puxar uma mangueira, e aí eles seguem com a mangueira pela sarjeta, e vão até aqui, ó. Opa, fui demais. Vamos voltar um pouquinho, vamos chegar onde eu quero aqui. Simplesmente o pessoal instalou aqui um lava-rápido clandestino. Nossa, vocês podem ver aqui o material, ó. galões, outra mangueira aqui. E o que que acontece? Isso aqui é comércio irregular. Totalmente irregular. Privatizaram a calçada. Olha lá. Tem até cadeira para sentar. Vamos colocar aqui Aqui vai dar pra ver bem Olha aí Aqui ó, aquela mangueira vem emendada pela sarjeta Emendada, emendada E segue até os galões Aqui Opa Vamos colocar aqui não é bem aqui que eu quero aqui era um estacionamento irregular, já foi emparedado pelo menos isso a única coisa que o Kassab fez nessa rua mas esse comércio irregular de lava-rato aqui continua até hoje e ninguém faz nada lembrando que no caso essa mangueira aqui é justamente o crime de furto de água, isso aqui será a responsabilidade da polícia, que também não faz nada. E como se não bastasse, como eu falei, comércio regular, tem emprego até de crianças aqui trabalhando, no caso aqui a foto não tem ninguém, mas os carros ficam aqui, e eles cobram, se eu não me engano, cerca de 15 reais por cada lavagem, usando água furtada, Privatizando a calçada, ninguém passa aqui Fazendo muito barulho, colocando música alta Aí você segue aqui, ó, toda essa calçada aqui é dominada Aí eu quero mostrar uma coisa muito interessante Porque eles usam um aspirador de pó Só que eles tiram energia vocês vão ver, deixa eu fazer um 180 graus aqui daí vai dar pra ver bem tá vendo esse poste aqui aqui ó, esse poste, tem um fio aqui ó, que sai dele mas vou, é desse lado que fica melhor aí vocês vão entender Só mais um pouquinho aqui, aqui, aqui. Ao poste aqui, tá vendo esse fio aqui passando aqui, ó, justamente do lado, de um lado para o outro, vem daqui e vai até o outro lado. É o furto de energia, famoso gato. Vem aqui e é distribuído para a calçada inteira. Também responsabilidade da polícia, já foi notificada. Via 181 e nada foi feito. Tudo isso aqui já foi denunciado. E aqui, ó que beleza. Um ponto de táxi clandestino. Vamos arrumar a imagem aqui, vamos pra lá, que fica melhor. Vamos descer aqui pra cá. Olha que beleza. Aqui não é ponto de táxi. E aqui tem até pouco, nesse dia tinha pouco. Os taxistas, muito espertamente, ficam aqui. e ó, Até desse lado aqui ó, também. Ó. E o que, que acontece? Aqui não é ponto de táxi. Ficam ocupando aqui espaço. Até ameaçam, se você estacionar o carro aqui, ameaçam furar seu pneu. E esse pessoal aqui também, do Lava Rápido também, aqui você não pode estacionar de jeito nenhum. Então é um verdadeiro abuso, né? Então é isso que eu queria reclamar. Será que o Kassab agora vai enxergar essa rua? Rua Almirante Marques Leão? Será que ele vai fazer alguma coisa? Isso que é o legal do Google Street View, né? Quem sabe agora as coisas ficam escancaradas bem que a imprensa poderia aproveitar essa ferramenta e achar lugares para fazer denúncias né se bem que até hoje a imprensa não se interessou por essa região então é isso aí Gilberto Kassab está na hora de trabalhar começar a fiscalizar e acionar a polícia também porque furto de água e gato ou melhor furto de água e energia é um absurdo Ok? E aproveitem para consultar a rua de vocês, que é bem legal. Vamos ver se dá para ver aqui o nome da rua, aqui, para ficar melhor ainda. Não vai dar. Vamos ver, dar Vamos ver, um zoom aqui. Aí, ó. Rua Almirante Marques de Leão, 826 a 434. Isso aí. A rua que o Kassab não quer ver, ou finge que não existe, ignora completamente.